A violência psicológica pode ser muito mais nefasta do que a violência física. Deixa traumas bem mais profundos e difíceis de, de resolver e, e cicatrizes uh, duradouras. Tendo em conta coisas que eu vejo de, e pessoas próximas de mim e coisas que, que já experienciei a ver, há, há, duas, há pessoas que são bestas só. E, ou seja, e numa relação, tipo, toxicidade hum. tipo, atrai-se. Também muita, muitos casos gera, toxicidade de um lado gera do outro. Eu estava a ter aquela conversa e eu estava tipo, isto são duas realidades paralelas? Tipo, esta pessoa não vive na mesma realidade que eu? Aquilo que para ti não é tóxico, eu sei para outra pessoa pode ser. É e eu... tu, podes, tu podes achar que estás a ter a melhor das intenções. Sim. Para aquela pessoa pode não ser. E depois como é que ficamos? Falas mal para o empregado de mesa? Não é que e eu fico logo a achar que tu Ei, não, não dá. És corta. uma merda de pessoa. Corta, mano. corta. Eu acho que eu acho que isto não é amor. Eu acho que isto é um mecanismo de defesa. A Kata é chamada exceção que confirma a regra. Porque a Kata é assim, tu percebes que quase todas as outras mulheres são diferentes. Sim, mas Porque ela eu... é um outlier completo. A Kata, claro, nossa claro. amiga, partiu. Não sei se podemos dizer assim, vou lhe perguntar, mas partiu o nariz a um gajo que insultou o cão dela. E o gajo... e até... É tipo John Wick. Não. É o John Wick. É Ariosa. E o gajo não estava sozinho, ainda por cima. Ela partiu o oh, um bocado. a música do Oceano Pacífico, de fundo. Pode ser. Lembras quando, lembras quando a Mariana, que é uma amiga nossa, mostrou Sim. um som mesmo, e este som é incrível, e era o som do Oceano Pacífico. E eles chegaram a saber, e este som tipo, bueno, incrível. é... é, é, é, é, é incrível. Assim, nós estávamos todos a tipo, eu porra, eu conheço isso. esta Mariana de qualquer lado. E era, e era a introdução do Oceano eu Pacífico. Mas um grande som. Uhum. Respect, mas... mas. passar. Mas é, foi, foi muito momento caricado porque toda a gente conhecia ela e ela não, eu descobri isto, não sei. Não, onde. mas é atenção, assim, tipo, se, se me assim olha, foi o uh, sujeito X que fez isto, Respect. a música me eu, eu dizia, não sei qual é. Yeah. Aquele. Hum. <risos> <risos> porra. É que, é que foi tipo, toda a gente estava naquela mesa e fica tipo. Ninguém, todos com vergonha a dizer, ah, eu conheço a situação do pacífico. <risos> não, eu estava mesmo na dúvida. Bem, não, eu sabia, já tinha que, que confirmar. tinha que confirmar, é lado. sério. Ah, e depois a cara dela foi tipo... <risos> mas pronto, mas pronto. Que, tinha, que era grande hipster e tinha descoberto um sonoro. Exato. Bem. Não deixa de ser hipster. Claro que Queria sim. que eu vou ser um grande sonoro. Exatamente. Sonoro, essa palavra é tão boa Ah oh pá... Sonoro. É uma das tuas pet peeves. Yeah. Não sei. Por acaso eu sonoro uma palavra que me. Não, não feliz... sonoro. Tá bem, vamos começar Mas com. Mas é por causa do de... Podcast. Não vamos nada, agora fica a falar, já começaste a dizer a merda, também me tenho direito. Podcast, já ficou. Já ficou. Podcast. Podcast, já ficou. Bem, consegui. Comecemos então. Com o tema que abalou pelo menos o Twitter esta semana e órgãos de comunicação social e tudo mais. E a vida privada de algumas pessoas. Oh, evidentemente, como quase todos estes temas, que é a acusação de que um deputado da nossa Assembleia, da República, terá espancado a namorada. Uma namorada de há muito tempo. Espera aí, espera aí, isto aqui é vai tá ser... muito pesado? Não, bro, eu estou a imaginar... Deixa-me só, isso, eu estou a imaginar o logo do Twitter, que é aquele passarinho, Sim. e estou a imaginar que era mesmo engraçado, para ser mais real, se aquela merda em vez de ser um passarinho fosse um tanque. Estás então, ver é para lá, barra, para roupa suja. É, o Twitter, para yeah. É, acho que, mas pronto, continua Funcionava para isso. Mas está, mas tá, estás com voz eu, pesada mesmo? Ele já está em modo all over. Eu queria dar um peso a isto, porque Dá, isto tem um peso já, não tem, já vamos ao peso deste Isto movimento. tem peso para mim, pessoalmente, não é? Porque privei com ambas as pessoas, não enquanto namoravam. A Catarina Alves é uma pessoa uh, que eu conheço de vista há muito tempo, amiga de amigos Monte e esteve comigo na Associação de Estudantes e o Luís Monteiros esteve comigo na Associação de Estudantes e eu tenho um um posicionamento particular porque eu cortei relações pessoais e associativas com o Luís Monteiro em novembro de 2014 poucos meses antes disso que se terá passado portanto nós pedimos cabeças há umas semanas exatamente, que rolem okay? cabeças nós pedimos que, que isto se que desenvolva e que rolem cabeças e há uma na guilhotina ainda não caiu a lâmina há uma na guilhotina que é de Luís Monteiro mas, simultaneamente, também não. Já há muita gente a tentar ser fala. E, de facto, isto é um caso com... Mas eu não, e, pá, eu não quero entrar nos pormenores do caso não, porque, não, porque não quero estar e, a... E, e não sabemos. A, é? a posicionar-me, exatamente. Tu não, tu não tens provas, não sabes de nada, não, não. Não, não, não vou fazer nenhum testemunho de caráter de um ou do outro. Sim, sim. Pá, eu vou porque deixar também aí já... seria seria eu... isso seria uma coisa... Eu vou deixar também já aqui. Claro, a única pessoa não. que eu conheço é a Catarina. Sim, por, por isso... Uh, obviamente que posso estar mais enviesado Para o lado dela uhum. Porque né, é uma pessoa que mas, eu já privei Mas tem que haver um lado Não podem ser duas pessoas agressoras? Sim, claro, claro mas eu, mas eu acho que o interessante neste caso E já vem também E um, veio um, Dar um, voz também Àquilo que nós já falámos algumas vezes aqui Que é um, Quando é os nossos Vamos ver? Sim. Pessoas Acanham-se muito e mudam muito a retórica daquilo que normalmente pois. costumam pregar. Pois, pois. Por isso é que este caso é complicado para mim. É mas diz-me só uma coisa: é histórico. E nós já nós falámos sobre isso e tu disseste, ah, não, que obviamente que há partidos que se posicionam a favor do Me Too e outros que nem sim. são contra, mas não, não têm voz ativa dentro deste movimento. Sim. Até que, mas para mim, uh, tipo, o movimento Me Too não é partidário, não tem partidos, meu. Pois não. Mas eu nunca disse Sim, isso. mas por isso é que eu acho que um, lá por ser do Bloco Sim. ou ser do CDS ou o que for, não tem nada a ver mas a para a história. É, o, não é? não, o movimento não deve ser partidarizado. Mas há, há partidos e grupos políticos, não precisam de, de ser partidos propriamente, que cooptam mais a autoria daquilo. Não é? Que estão mais em cima dos casos, como o Bloco de Esquerda. Por isso é que este caso, politicamente, é um imbrócoli do carago. Sim, é? imagina que era ao contrário. Imagina que. De... Aconteceu há umas semanas com um gajo de direita, ou Sebastião Bugalho, que é comentador. Só que é comentador, não é deputado. Sim. imagina então, pá, com, é que isto... com um deputado chega. Uhum. Que obviamente eu não acho. Deixa-me já deixar aqui claro que eu não acho que as pessoas que são de direita, a, a, de direita e, e, e mesmo e pessoas que estão no chega, que, que, a objetividade, tipo, que, que são apologistas, encascarem mulheres. Né? Mas imagina que isto aqui era, era uma pessoa de direita. Tipo, imagina como é que era o tratamento feito pelas pessoas do bloco claro, era cáustico, obviamente não, e, houve muita e gente, a facilidade é com que, que é, que é também E, e há, há, há muita gente a contrariar aquilo que dizem todos os casos e imediatamente a defender a pessoa que é acusada quando em qualquer outro caso confiamos na vítima há uma feminista muito destacada a quem eu até mandei mensagem privada a dizer, não faças isso já está aqui Tipo, não te, não te, tipo, te pronuncias para este caso, mas não é por ela, estou-me a cagar para ela. E disse-lhe, é por ela, porquê? Porque a credibilidade dela está uh, associada ao, à, à credibilidade feminista naquela bolha que é o Twitter. Fora disso, acho que não tem muito impacto. Mas ela tem ali voz. E está a contrariar imediatamente, tipo, o caso ainda nem, nem acalmou, e ela já está imediatamente a dizer, eu tenho testemunha, tipo, eu conheço testemunhas e não sei o quê. Eu mandei-lhe uma mensagem pessoal a dizer pá, olha, eu conheço pessoalmente as duas pessoas e acho que é daqueles casos em que ninguém se deve pronunciar. Diz nomes. Que eu, é uma coisa que eu ouvi okay, okay, okay, okay, a Iber em podcast. Sim, eu não a mensagem em podcast. É mensagem, assim, gosto mais disso. desculpa tá ah. Não, eu digo. Mas... Porque eu não gosto de... de ah, okay, eu falei aquela pessoa, fazer, pai, eu é que... Mas sim, mas para mim como ouvinte de podcasts, pronto, eu pronto, quando eu ouço assim eu fico sempre, tens, pá, diz Ok, é um fixe. Pronto. Diz o nome eu não tenho essa cena de proteger muito a identidade e a privacidade. Pronto, neste caso como foi uma mensagem privada. E ela, não, só que ela depois partilhou o um namorado mais recente, a Catarina, partilhou também o testemunho dele sobre como tinha sido vítima de agressão psicológica, inclusive a física. E ela partilhou logo, é uma improbabilidade estatística, mas é que foi um tweet que obviamente deu muito que falar. E, e se se vier a comprovar que há ali algum tipo de agressão, seja ela com o a de Luís Monteiro, que ele não seja o sacrosanto que estão a tentar fazer, ou que estão a fazer dele, pronto. Este, este tipo de personalidades descredibiliza todo este movimento por isso, é que, por isso é que a máxima é sempre acredita na vítima não, a máxima é essa a a máxima máxima é é casos. e o próprio, assim, o próprio <risos> Luís Monteiro até faz, faz menção a isso no comunicado que lança é. mas, um... também, mas também diz que ela é maluca sim, uh, pá, mas, mas neste caso a vítima é ele no que ele, naquilo que ele escreveu, a Vitimail. O ele diz a vítima é ele, exatamente. Por isso, sim, ele virou o jogo. Ele yeah. o jogo. O que é assim, o, o, o que faz sentido, obviamente. Yeah. Mas eu não, eu não quero estar a falar sobre isso. Sim, sim eu compreendo. Um, uma coisa que, que me deu muita impressão, meu, também. E acho que estamos a entrar, acho que estamos a entrar todos numa, numa, num, num, num lugar muito esquisito de se estar, na minha opinião, que é. A facilidade, eu não estou a falar deste caso, este caso é um exemplo, mas sim. No que fal... o que não faltam aí é casos. A facilidade com que tu, no Twitter sobretudo, é? nas redes sociais, é? o tribunal mediático, é? yeah. um, facilmente tu, sem saberes nada, tens logo uma opinião formulada. E, óbvio... e pá, eu não... eu não queria estar a dizer isto porque sei obviamente que o homem, o homem branco, não é? o homem neste caso, sim, sobretudo, sim, sim. em relações é a pessoa que mais é muito mais a nível percentual o agressor do que a vítima sim. Deixo, quero deixar claro que eu sei isso mas também a facilidade com que automaticamente tipo, o homem é o culpado, estás a perceber? Sim. Isso, mano, isso irrita porque eu tenho, eu tenho atenção, estive a, a pensar nisto esta semana eu sou um, sou um surtudo, meu as relações que eu tive eu nunca, nunca passei por coisas assim uhum. nunca sofri abuso, abuso físico nem abuso psicológico obviamente tive coisas de merda em relações que tive sim, sim, mas sim. que não é, faz parte de uma relação um, mas tendo em conta coisas que eu vejo de, e pessoas próximas de mim e coisas que, que já experienciei a ver há, há, duas, há pessoas que são bestas só e ou seja e numa relação tipo toxi, toxicidade uhum. tipo atrai-se também muitos muitos casos gera toxicidade uhum. de um lado gera do outro porque aí é que e, e é isto é isto que eu não percebo mano eu às vezes estou bem irritado eu, eu, eu, é uma coisa que eu lido com isso. que é, Às sim. vezes estou irritado e apetece-me tipo, insultar, apetece-me berrar, e apetece-me apetece fazer coisas. Uma coisa que eu aprendi é, quando eu estou assim, porque eu sei que vai, não, não vou dizer nada de jeito, a vir costas. ok Estás a ver? Eu vou para a cozinha, eu vou para qualquer lado e começo tipo, é, a falar para o teto. Sim. Eu, mas não estou a falar para essa pessoa em específico. É uma coisa que eu aprendi a lidar. Porque uhum. eu sei que quando reajo mais agressivo, estás a ver na forma, no, no discurso, neste caso, nunca vai dar certo. Porque eu vou perder a razão, porque estou a insultar, Sim. ou estou a falar mais alto, e normalmente a pessoa vai ficar magoada, e não é a coisa que eu procuro deixar a pessoa com quem eu estou ficar magoada. Estou a base sempre. Um, mas, isso é uma, é uma forma que eu lidei. Mas imagina isto: imagina que eu, de facto, numa situação em específico sou mais agressivo. Não estou a falar em bater, bro. Estou a falar tipo, em insultar, em dizer isto, ou oh, puta isto, ou oh, isto. Sim. Que, é, que, é, que, é, que é errado. Sim. Um, isso aí já é, já é abuso, mano. Certo? Ou seja, para, para, para o Twitter, isso já é abuso, bro. Sim. Percebes? Imagina. faz uma vez. Sim, bro. Imagina... E, e o contexto que está por trás? O claro. billboard desse Lamborghini disse uma cena é muito engraçada: é, claro. não se deve bater em mulheres nunca. Nunca se deve bater em mulheres. A não ser que. E depois começou a explicar. Imagina que chegas a casa e vês a tua mulher com um homem na cama. Uhum. Que estás a fechar o teu trabalho. Não podes bater nela e não podes bater. Claro que não podes bater nela. Nunca se deve bater. Sim. E vice-versa. Mas naquela situação em específica em que tu te passas completamente a cabeça, estás a ver? Não te pode libertar, tipo, coisas dentro de ti que estão adormecidas ou tipo uh, raiva e que for e ah, tu tens uma pode, reação mas re... a mas mas mas agressão não, claro que não justifica bro não, nunca pode não, eu, eu, eu, assim, mas há turno antes é, tipo, ah, ah, mas já, já conversámos sobre isso que tem que haver atenuantes de acordo com a maneira como a pessoa te faz sentir mas a partir do momento em que infringe e atenção, já falamos aqui também, a violência psicológica pode ser muito mais nefasta do que a violência física deixa traumas bem mais profundos e difíceis de, de resolver e, e cicatrizes Uh, duradouras. Mas, mas, mas a agressão física é aquilo que tu, tu consegues, entre aspas, controlar. No sentido em que tu faz o teu corpo mexer-se. Há um contacto físico. Mas imagina, não pode percebes? ser tipo espontâneo. Tipo, Pô, imagina, tu, tu, tu, tu ali. Não, eu estou a dizer, eu percebo, eu percebo a questão da atenuante. Que que toda a, a gente tem, tem, tem agressividade em níveis diferentes de agressividade e formas. Pior, eu acho que é, é, é mais censurável Quando alguém é manipulador e calculista ao ponto De canalizar essa raiva Para, por exemplo, destruir a vida do trem hum. Claro, claro Como há muita gente que claro, faz claro é, que é, man, claro que é. E às vezes já nem é, por exemplo tu Nesse caso, até é, o casal ainda está junto Mas depois pode ser depois do casal as, as famosas histórias de divórcios E tudo mais, não é? Em que uma pessoa canaliza todo esse desdém Para Torturar meu amor. É a atenção, eu tenho de atenção, deixa-me deixar claro, eu sou completamente contra, sim. Tipo mas eu Não, mas a tu, não, a tu não estás a dizer assim, mas agora podes bater. como uma mulher não pode bater num homem isso, lá está, é uma coisa que também deve. Violência física, agressão física, não. E quando é no seio do lar, quando é violência doméstica, é violência de do amor, no seio do ciclo de confiança, é mais grave. Pois é. Mas mesmo noutras circunstâncias, percebes? Sim, sim, completo. Estás a ver? Sim, sim. Imagina, um gajo rouba-te o telemóvel. Estás a ver? E tu vais atrás dele e dás um enxerto de porrada. Sim. Ele tem que ser, quanto a mim, acusado porque te roubou o eu telemóvel. Por e tu porque éste um enxerto de porrada há atenuante ah, ele ter roubado o telemóvel. Ah. Mas é assim que a justiça funciona, não é? Tentamos que seja, mas, muita, mas o que acontece muito é que, imagina, o, o argumento Sim, que tu faz muita comissão, porque, por exemplo, é muito reminiscente do, do Estado Novo, da base do Estado Novo para oprimir. Sim, não, mas eu, eu quando oprimir, digo mulher, falei mulher porque eu sou homem, mas eu, eu, eu meto-me sempre na pele do homem. Mas percebes? Mas, mas uh, esse argumento radica, radica, é radica muito no ideário, porque não estás a imaginar tanta mulher a bater no homem. Não, imagino, imagino. imagino. Sim, imagino. Não, mas o Bill, desculpa, o Bill Burr, não, quando ele diz isso. Percebes? O Bil... Quando sim, o Billboard diz isso. Não, mas é obviamente que foi uma... É eu sei que, eu humor, não é? Porque aquela frase nunca se deve bater na mulher. É, que está exatamente, que é exatamente. Exatamente. Né? Dizer, porque, já... porque é que tu tens de dizer que nunca se deve bater na mulher? Porque muita gente batia na mulher. Sim, claro, claro, claro. claro. Mas se calhar também muita gente diz isso porque acha que a mulher é o sexo frágil, não é? Pois, tem outro tem um tipo de resistência. E não é eu isso, acho... não é outro tipo de resistência. Eu vejo eu olho para casais na rua aqui e se é gajo, levantar ah, o braço não. e lhe na boca. Sim, mas aqui estamos a falar fisicamente, não é? Sim, mas, o, sim, é isso que eu estou a falar, mano Está bem, Castro, mas é assim Olha, eu sou uma pessoa de estatura média Pronto, até tenho Sou encorpado e o que for Dificilmente Alguma mulher a mim me infligia dor física Percebes? Está bem a ti, teria capacidade... Eu, não, eu sou uma pessoa banal. E o homem... Mas eu e seria não é capaz, capaz... Falámos de do, do, uma amiga nossa... Falámos... De um enxerto, mas um a Kata é chamada exceção que é um confirma a regra. Porque a Cata é assim, tu percebes que quase todas as outras mulheres são diferentes. Sim, mas... Porque eu... ela é um outlier completa. A Cata, claro. nossa claro. amiga, partiu... Quer dizer, não sei se podemos dizer assim vou lhe perguntar... Mas partiu o <risos> nariz a um gajo que insultou o cão dela. <risos> E ah, o gajo e até é tipo John Wick. Não. É o John Wick. É o, o gajo, John Wick da Ariosa. É Wick. E o gajo não estava sozinho, ainda por cima. Ela partiu a boca <risos> dois gajos, um, um, pronto. Incluindo, incluindo a cana do narizão. Pronto. Arrastou um gajo tipo. Na rua. Pronto. Ela correu okay. na praia. E teve, e teve problemas em tribunal por causa dessa agressão. E conta a mim, e conta a ela que, ela, que ela admite: bem, pronto, foi o momento de. Passou-se os discordos. Pronto. Tem assim. Ok. Mas a cata é uma exceção, percebes? Por isso é que tu, socialmente, crias a regra de não se pode bater na mulher Tens que verbalizar e dizer isso, sim, porque era é uma coisa muito comum, como sabemos bem, não é? Sim, sim, sim. Não, bro, atenção, eu concordo com tudo, ligado, só sim. estou a dizer é que... Eu... Pá, irrita-me imenso, mas... E as pessoas... Tu... Desculpa, estou... Tô... Não, não, tô... não, eu só ia dizer que me irrita-me imenso, tipo, hum, como é que automaticamente sai uma notícia? Gravíssima, gravíssima para mim. Viola, uh, qualquer tipo de abuso no namoro sim. É, é nojento yeah. porque diz tudo sobre ti. Sim, sim, sim. Percebes? Diz tudo. Se tu tratas assim a pessoa que tu gostas, mano, és merda ou uh, gaja gaja é em é Não, mas És merda. Compara, por exemplo, há aqui uma coisa. Obviamente, tenho que ir buscar ao, ao ponto anterior que é: uh, há pessoas que têm transtornos de personalidade. Têm, sim, claro, completamente. E são muito difíceis de lidar, percebes? tu como namorado ou namorada tu tens que tens saber, saber isso antes é de, de mal e tens, e tens tens que aceito lidar, estar aqui ou isso. não aceito claro. mano, não, desculpa bro claro. é, para claro. mim, eu, e se calhar sou muito, muito não sou é progressista nisto é, mas é, é complicado tipo se tu quando tu te apaixonas <risos> por uma pessoa que às vezes a, a mim nunca me aconteceu propriamente neste sentido mas, mas obviamente já me apaixonei com pessoas que, que, que, que tinham as suas as suas inseguranças por exemplo, que as faziam atuar de, de várias maneiras que não eram que eram tóxicas, que não eram saudáveis. E eu próprio também tenho, com certeza, traços de toxicidade. Toda a gente tem? Não Desculpa. É? Sim, sim, sim. Eu estou a dizer, com certeza, porque eu não sou capaz de reconhecer à face, mas quando me chamam a atenção, eu ponho, tento me pôr nos pés da pessoa e dizer, ok. E sabes que isso, isso também varia muito. Eu não tenho. Atenção. Pronto. Porque para mim aquilo que possas fazer. Mas a questão é se tu aceitas que é tóxico ou não. Tipo, uma namorada claro. e se aceita que aquilo claro, é tóxico ou não. Claro, mas é, é, que é que não, vou tu, tu, o que dizes estou dizer. Tu, mesmo. mas tipo, imagina, eu, para ti, olha, até podemos dar o exemplo. Uma vez estávamos a uh, fazer uma cena para o podcast. E tu mostraste uma coisa e eu disse que não gostei. Lembras-te? E tu ficaste um bocado ofendido pela forma como eu disse que não gostei. Sim, sim, sim. Porque sim. eu falei, tipo, fal... disseste que eu fui para para ti. o que foi? Não, porque achei, olha foi o que falámos há boca, achei que não tinhas percebido onde eu queria ir. Sim, mas, sim, mas pronto. E, e para mim, na minha cabeça, eu dizer-te a ti em específico, a palavra, não gostei, estás a ver? Sim. Um, para mim, é... é, é, tipo, é Estou-me a cagar, estás a ver, és tu. Eu, eu dedico-te assim as coisas, é, não tenho que estar acompanhando os más. Mas eu não, sentir de uma maneira E tu, não, atenção, e tu sentiste, senti e eu pensei. Senti e há, e nunca, mais te, nunca mais te disse... Acho eu até agora, tipo... Sim, nunca sim, mais sim. Mas, mas, é, mas é. reconheci isso. Mas assim, acho estúpida mesmo, desculpa estar a dizer. Mas como tu és meu amigo, eu não te quero sim, também estar a fazer... Eu tenho a minha fazer sensibilidade. Fazer, pois é, isto. As pessoas adaptam se a que é a tu faças uma crítica... Mas falávamos disso antes. Um pequeno desvio, mas também se aplica. Pode aplicar a relacionamentos. A minha sensibilidade é que eu quero muito que tu me critiques negativamente, é. mas eu quero que tu, me, que, que, que tu percebas o que lá está e que me argumentes, percebes? Eu preciso dessas coisas quando são pessoas cuja opinião eu respeito, é. ok? Sim, mas é isto, temos duas maneiras de ver as coisas, sim, mas que. Que é isso que eu, eu acho que imagina, tu vai, imagina a se, for, se eu for criticar uma coisa tua porque é isso que é faço é que que eu que Eu que é que é que faço que faço que é que é que é se tu que é coisa e que é eu digo que gosto e faço tipo um pequeno comentário ao que gosto uh, por exemplo eu e tu já que já, já quase por por em relação ao, aos teus posts Antes eu dizia olha olha, gostei disto, isto assim, assado, assim, assado e agora já, já desenvolvemos uma mas imagem somos, própria Sim, eu estou a perceber Mas nós, os dois, estamos sim. aqui nisto Somos tipo um casal, estás a perceber? Pois somos Pessoa, na, na forma em que nós estamos a lidar com isto que é o nosso bebê O, nosso, o, o podcast, podcast sim, sim, sim. Ou seja, nós temos que, eu tenho que me adaptar às tuas, às tuas merdinhas e tu tens de -te adaptar às minhas merdinhas se queremos que isto resulte Obviamente. Só não vai resultar Obviamente. E vamos ficar amigos na mesma, mas sem o podcast yeah. E tu sabes que eu digo mal de ti imensas vezes Sim, mas mas, mas eu sou um, mas eu, eu sou muito menos sensível do que tu nestas merdas. Eu sei. Portanto, eu tenho que ter cuidado às vezes com o que digo, porque tu podes levar mais a mal. Yeah. Então eu sei que tu podes levar a mal, então eu, eu e como eu sei que às vezes posso ser um bocado bruto na forma como falo. E eu sim. tento sempre quando tu fazes alguma coisa, se eu eu às vezes olha, eu lembro-me bem disto. <risos> <risos> mas nós estamos, nós temos mesmo uma relação. <risos> Não, na é verdade temos. <risos> Tu tinhas. tinha acontecido aquela cena que tu me mostraste estavas a fazer, eu disse ao oh, Chico que não gosto e tu ficaste ofendido, pronto. E uh, depois até falámos quando estivemos juntos e falámos sobre sim, isso. É, sim, é, sim. E depois, tu, passado uma semana ou duas, fizeste uma merda, fizeste um vídeo que eu, te, que eu, te, que eu tinha gostado do vídeo, mas eu odiei o lettering que ele pôs. E o Chico começou a fazer lettering, estavas com imensas vozes. Eu mandei tantos vozes, <risos> mas eu escrevi. Eu vou lhe dizer que não gosto porque o lettering está horrível. Não, mas, mas eu vou, tipo, eu, eu eu vou, não vou fazer uma. Vou arranjar aqui um bate manhã de conseguirmos dizer que não gosto. Mas a questão é, lá está a tua e não percebeste o que eu queria fazer com a coisa com anterior. O lettering é algo para o qual eu sei que, pá, agora tenho, tenho um bocado mais de os letterings horríveis de alguns vídeos e é daqui um pouco depois. Mas pá, meti aquilo, estava a andar, estava preocupado com outras coisas. Yeah. Esqueças que uh, yeah. a minha aprendizagem de edição de vídeo tem... Pô, nessa altura tinha duas semanas. Não, mas é isso. É, mas é, eu acho que Tava obviamente nós, nós desviámos de... um bocado. Mas certo. eu acho que o ponto é isso. desviámos no, uh, no Ou seja, no que toca a relações, mas passámos para outro... Mas o uh, assunto é o mesmo, que é... As pessoas têm que se adaptar umas à outra. uma à outra certo. E aquilo que para mim pode ser tóxico, para ti pode não ser. Claro. É como é que ficamos. Mas há eles? coisas que são genericamente sabes tóxicas. Dás humor a alguém... Sim, mas sabes o que é que eu acho que resulta? Isso. As pessoas falarem, mano óbvio percebes mas que eu acho que é uma coisa que mas há pessoas que não conseguem falar porque há uma diferença entre falar e comunicar comunicar não, calhar, envolve não. inteligibilidade e envolve uh, compreensão de parte a parte e por acaso eu não sei se és uma pessoa boa para para, para... agora deixa deixa diz, diz, diz, à vontade eu não sei se tu és uh, um, imagina se eu me visto numa relação contigo sim. sendo é, tipo, é uma frio. relação amorosa é desculpa se tu a ser sincero sim, eu sim. acho que um, eu, eu acho que ia ter muitas dificuldades em chamar-te a atenção. No sentido em que se tu achas que uma coisa, tipo, imagina, nessa tua forma. Ah, acho que estás a interpretar mal. Estás a interpretar Nossa. mal. Há uma coisa. Eu faço uma distinção muito grande sei, que acho sei. que toda a gente deve fazer entre aquilo que é uma relação. Que é a subjetividade pura, é apenas emoção, a tua relação é a emoção que tu podes racionalizar, mas aquilo é a emoção, e no caso do que estás a falar, um projeto que queres que singre, que tem uma série de tem requisitos, poder, poderás dizer assim, que tem modos de atuar e fazer, que tem conceito, que tem criatividade. Mas, mas isso, sim, mas isso aí, okay. isso estás a dizer é exatamente a forma de eu estar numa relação amorosa, que é, eu estou com alguém, pronto tu gostas Pô, de isto tem que resultar... Pode ser paciente, mas é diferente porque ali ok, vamos ver uma coisa: aqui podes ter momentos em que não estás bem, em que estás mais desconfortável. Okay? Assim eu já tive momentos aqui, assim. calma, mas esses momentos não são necessariamente contraproducentes. Percebes? Nós, quando temos aqui uma conversa, olha, tivemos um momento na conversa com a Tânia que foi muito desconfortável. Rec tivemos que cortarmos, okay? então, a gente sabe. Agora vão ver o episódio com a Tânia. Então, esse momento foi muito desconfortável, ok? Sei que tivesse uh, corrido de outra maneira, se digerir de outra maneira, chegado a um, a um, a um ponto mais interessante, seria ótimo conteúdo, percebes? Sim. Só que aquele momento tinha sido desconfortável. Numa relação, os momentos de desconforto podem ser de aprendizagem, mas... Uh, também podem desgastar, nesse caso não desgastou nada entendes? não tens o mesmo compromisso emocional por muito que queiras tens um compromisso quanto a mim eu vejo estas coisas sempre de duas maneiras porque Sim, é uma coisa mais intelectual que eu tenho que estar a racionalizar percebes Pá, eu tenho dificuldade em ligar o lado emocional e numa relação é diferente numa relação eu posso ser criticado de tudo quer dizer, quando chego hum. posso ser criticado de tudo se for uh, eu, eu aceito que esteja a magoar a pessoa tento perceber porquê, mas há coisas que eu digo eu não vou mudar nisto se tu gostas, Sim, não claro, gostas? claro, claro. claro. claro. Mas, mas atenção, é essa cena que é um, a casmurrice da pessoa. Ah, isso eu sou tu és muito, o casmurro, tu és aquele burro casmurro. Eu sou muito casmurro, eu... mas... Tu tens isso, na, na, por exemplo, no exemplo da minha última da, da relação. Em que... Eu tentava mesmo... Eu respeito, tenho que respeitar tanto aquela pessoa moralmente, que a minha bússola passa pela dela. E de tal maneira é que ainda hoje a minha bússola passa pela, pela Mariana. Falávamos há dois ou três episódios. Da, da maneira como, como tu te reges eticamente, e em buscar pessoas, yeah. eu ia-te buscar para determinados assuntos. Para muitos assuntos da minha vida, eu ainda hoje falo com a Mariana. Yeah. Percebes? Porque é uma pessoa que eu tenho nessa estima elevadíssima. Estou yeah. yeah, a perceber. Estou a perceber. Uh, mas ai, é isso, é isso. Mas, mas para mim. E mas é um gajo muito difícil. Sim, faz. mas voltando atrás, é isso. Pá, eu. Eu não consigo. Por exemplo, tu falas mal para o empregado de mesa. Eu? Não, não. É tô... aquela cena que eu faço. Eu sim, sim, negócios, sim, sim. Mas tu eu estou com uma rapariga, estou com a minha namorada. Tô com... Tipo, eu estou num date, tô... seja com quem for contigo, cobeça. E tu falas mal para o empregado de mesa. <risos> não, é Juro-te, e eu fico logo a achar que tu Ei, não, não dá. és corta. uma merda de pessoa. Corta, mano. corta. E eu vejo muito. Tens de ser como eu, tens de ser mais simpática do que és normalmente. Tipo, eu digo obrigado quando não devia, digo mil vezes, é ridículo. Eu prefiro isso. Eu, eu, eu prefiro chato, não disse, ah, o chato prefiro... da pessoa que trata ah, mal. mal. Não, se tratas mal, a senhora da limpeza, o empregado de mesa, ou do, ou do McDonald's. Mano, e aquelas seis. pessoas, e se tu te pésses com um amigo e tu saís e um amigo teu está a falar mal de um amigo que está à tua frente, ou de um amigo em comum. Percebes? É isso, sabes que eu aí entro logo não, em... Não, mas percebes o que eu estou a dizer? Não, não é em conflito, tem que logo eu... criar uma ponte... Sim, tipo, essas... O que é que achas disso a esta pessoa? Olha, eu discordo completamente. Eu, não, mas eu afasto-me de pessoas assim. Sim, Eu afasto-me completamente de pessoas que... Depende, Depende também do, do, do proximidade Não, atenção, não, tu queres falar mal do Bessa? Fala mal do Bessa. É isso. Mas fala mal do Bessa também à frente dele. Até depende da falha, posso falar primeiro não, não, contigo não. Porque estou preocupado com ele, se ele é mesmo meu amigo ah, Atenção, atenção, é, é diferente, diferente. Eu estou a falar é daquele tá falar, a falar mal Ok, mas Tipo, achas que não, ninguém, bro, eu posso estar com ele Eu posso, uma, eu posso, eu acontece, eu pai, posso estar, eu posso estar com ele e estar a dizer Olha, o Chico é foda-se é que daqui chegaste Para atrasado ah, um mental é, do caraco isso, isso, isso, isso, isso, Eu conta vou a dizer um, a ti isso, depois tá tá bem, isso isso conta, bem, Mas isso quanto a mim é um problema do secundário Não mano. é, não é Não, Porque isso forma caráter Não, bro, não concordo Já se desenvolveram Eu acho que já fiz uma certa triagem a esse ponto Pode existir isso? Não, não concordo, não Não, eu acho que a forma não Mas isso vem a seguir, se tu tratas a pessoa com quem tu estás Mas tu podes não dizer as coisas da mesma maneira Ah Olha, olha, nós é temos um amigo mas... sobre o qual falamos muito porque nos preocupamos com ele ainda hoje falámos, correto? correto, falamos os três sobre e sim ele. e tu não falas da mesma maneira que falas comigo em relação a ele com ele mas, mas, então, mas já, porque estás, porque já estás a desviar a, sensibilidade, é a conversa, é sim, sim, mas é isso mas conhece a sensibilidade dele conheço, conheço claro que sim claro que sim, mas não estou a falar disso obviamente que eu trato uma pessoa de uma forma e outra pessoa de outra forma consoante até a dinâmica que eu tenho com aquela pessoa pronto, mas no caso não. é imagina que tu estavas a tu estavas a ter a conversa, estavas a ter hoje comigo, e que eu dizia, tu, no meu amigo não falas assim. Não, porque tu tens legitimidade para falar dele assim. Eu sei qual é que é a tua intenção, e eu sei o como tu Mas mas eu não estou a falar disso. Eu vou falar, pessoas que de facto viram as costas dessas pessoas, automaticamente falam mal de ti. Mano, não é o que tu dizes. Isso não acontece desde o secundário. Eu que Sim, claro, agora também, mas mas é uma coisa Sim, mas acontece, mas acontece. Nós nós temos nós temos isso um nome, então, para eu Agora é cortamos, a... cortamos, se for preciso, diz-me o nome. De, de alguém que me fez isso, Não, não, do nosso corpo de mim, ninguém fez isso. Eu não estou a dar o exemplo de nós. não conheço há 10 anos. Diz-me uma pessoa que tem feito isso não que bro, a não, não 10 não, anos. Não, a dar o, não estou a dar o nosso exemplo. Ouve-me. Ouve-me, estou a dar o nosso exemplo. Então, como é que sabes? Como é que viveste isso na pele? Não viveste. Com vocês, não. Pois? Nos últimos 10 anos. isso é um problema infantil. Não, mas é um problema que eu tenho a certeza que há a gente a ver isso, que se revê nisto. Se calhar, olha, comentem-se, virem Eu acho ridículo. Pessoal é acho 26, que é um ridículo ano. Eu acho que mesmo... O Chico já está no século 22, eu acho, eu, acho oh, eu, que... eu acho que ele não tem noção mesmo das... Eu acho que é a mesma coisa normal de acontecer. Eu vivo mesmo tu numa tu, bolha, tu não E tu moras numa bolha, bro. Tipo, porque eu já há muito tempo que cortei, eu sei quem é que está do meu lado. Está bem, bro, mas imagina Acho que eu e o Castro também sabemos é. quem é que está do nosso lado, mas é... Ninguém está do não, outro lado, fora Pode acontecer que lado. alguém... Está bem, pode acontecer que alguém apareça e que tenha uma crítica pessoal em relação ao Castro, por exemplo. Eu aí o que vou dizer... Ele é perfeito. <risos> não, mas sabes que há uma probabilidade muito grande dele dizer isso. Não, não vos disse, eu, vou, eu vou tentar perceber qual é a característica que te afeta, porque há coisas que tu dizes. E fazes, como há coisas que eu digo e fazes, que são uh, incomodativas ou ofensivas para outras pessoas. Ou pode ter acontecido um dia que. Te... Imagina, imagina, ok? Tu deste há bocado o exemplo de, um, de, um, de uma cena que estás em, em, em que alguém está furibundo e por isso tem uma atenuante se fizer mal a outra pessoa. No caso, agredir uma parceira. Okay? Ou um parceiro. Imagina. Ou um parceiro. Imagina, Vamos imagina, imagina, caso, te, claro imagina ok? Que tu, tu, é. e tu, e tu, como toda a gente, já tiveste momentos de, de raiva numa relação. Imagina que alguém me viu aberrar com uma ex-namorada minha. Ok? Sim. E esse era, era o contacto que tinha comigo, mais ter, tipo, pois nós tínhamos acabado e ela tinha-lhe contado: olha, nesse dia aconteceu, ele passou, e a pessoa achava estúpido. E essa pessoa depois conhecia-te e dizia: eu conheço teu amigo, eu não gosto dele por causa disto. Sim, claro. É uma, uma opinião enviesada também. Tá, tá bem, mas, mas pronto, nesse caso tem razão. Não é? Sim. E, e, e, e, e pá, infelizmente, quanto mais amadureço, mais me percebo que há certas pessoas pá, que não são compatíveis com o teu modo de estar. E isso bate muito, é. como comentei a semana passada, em tom humorístico, mas até uma cena séria, como alguém que me disse que, disse que preferia não meter na vida dela. Porque o meu modo de ser natural era tóxico para ela. E pode ser. E eu percebo... Ah, mas é uma coisa que custa ouvir porque eu, de facto, tento agradar as pessoas e, e acho e tenho uma mas tu tens conta. esse problema? Mano. Pois tenho. Mas não, eu não fazia nada para agradar. Eu, as coisas que eu fazia bem entre aspas, fazia bem para a pessoa. Sim, mas é isso. É, é. essa cena e que eu tinha traços e tinha traços mas... que eram inócuos para mim, que eram tóxicos para essa pessoa e a, e a verdade é é a segunda pessoa em seis meses. A dizer isso depois. Eu, eu não tinha nada de sério com ela. Mano, mas é isso que eu estou-te a dizer já do início, do início, já há algum... do início não é do início, mas não tô, é da. estou a Há 20 minutos para cá, que é aquilo que para ti não é tóxico. Eu sei. Para outra pessoa pode ser. Eu e posso... tu, podes, tu podes achar que estás a ter a melhor das intenções. Sim. Para aquela pessoa pode não ser. E depois como é que ficamos no meio disto? Há pessoas que são incompatíveis, era é onde eu estava a chegar. Pronto, como é que, como é que nós ficamos disto? pessoas que são incompatíveis. Se, se a minha forma de Ou que estar Ou tem uma, uma visão enviesada, pronto. Sim, mas é isso. Como é que a gente fica no meio disto tudo, é? Pá, vamos tirar isto das agressões, porque, obviamente, Sim. nós condenamos tudo que seja agressões, nós falar para as coisas mais práticas Sim. e mundanas que acontecem. Não dizendo que agressões não é uma coisa né? é. corriqueira, infelizmente é. Um, mas, é isso que eu estou a dizer, é... Tu tens atitudes, vamos, a esta palavra, mas vou usar, tóxicas, estás a ver? Um, tu podes achar, ah, eu não estou a ser. Uh, a fala que está contigo pode dizer. Não, e ele facto, ele fez-me isto, isto, isto, isto E está-me e está a dizer a mim, eu estou a dizer Ei, ó oh prima, cala oh, estás vi, a e, e o Bessa está a ouvir, está a dizer mas tens, está um a... Cabrão. mas tens toda a razão Como é que ficamos nisto? Mas, mas, mas é, por isso que eu estou É complicado de lidar E tu tens, tens, tens pá, se é tal, tu acho que tens de desistir E respeitar, é isso um bocado que eu Que eu faço Que aconteceu nestas situações Porque eu estava a ter aquela conversa E eu estava, tipo isto são duas realidades paralelas, tipo, esta pessoa não vive na mesma realidade que eu. Interpreta factos e diz que são factos, eu reconheço que aquilo é subjetivo. Essa pessoa, para ela é factual que determinado comportamento é negativo. Não. OK. E não é factual porque para mim não é e para outras pessoas não é. OK? Mas para aquela pessoa é. Os sentimentos dela sobrepõem-se isso pode ser, se calhar, há aqui um padrão né? no, no tipo de mulheres que eu atraio ou que se sentem atraídas por mim. Não é? o, o, os sentimentos dela sobrepõem se à racionalidade naquele caso, que não era limite para mim, não é? em coisas mesmo extraordinárias. Eu sei que sou uma pessoa com um processamento emocional difícil. Eu sei que sou um gajo de lidar, mas o problema, e agora vou-te dar vou-te dar razão <risos> que não dei há uns podcasts atrás, ok? Não, não tens que dar razão, eu sei, tenho sempre razão, quase. É verdade, é a honestidade se tu fores mega honesto e vulnerável com a pessoa as pessoas não vão gostar e tu disseste isso há, há vários mas eu tenho isso atentos. mas eu tenho isso patente na minha vida em é muito sei, presente sei mas eu, eu agora tipo a perceber que não posso ser tão transparente quando quando quando de facto tenho confiança com uma pessoa porque, porque vou influir nas, nas emoções dela de uma maneira que eu sabe, não. Sabes uma vez era uma merda que eu achei muito engraçado. Que até um hoje brinque isto o gostar. Até hoje não sou, não sou responder. Diz -me. me assim. Tu gostavas que as pessoas te tratassem da forma como tu as tratas? Eu gostava, adorava. Pois, ok. És Na parte das pessoas, não. E eu, eu, eu fiquei, e eu, eu nunca soube responder a essa cena. Yeah. Porque imagina, eu não sou uma pessoa eu acho, desculpa, eu acho mesmo que não sou uma pessoa acho que tenho tipo sim, sim, um anda aí a fazer merda às pessoas sim, tipo, sim, sim. tipo, ok, não tenho um canal de youtube onde me filma dar dinheiro e cheeseburgers assim, <risos> abrigos, mas yeah. tipo, não sou uma pessoa acho que não sou uma não pessoa é, mas de facto a nível comportamental, com muitas pessoas ou com quase todas, se for, se for bem a ver eu sou imagina, eu sou péssimo a manter amizades eu sou péssimo a manter relações um, se não houver uma cena contínua certo eu sou péssimo hum, eu não sou muito, eu sou uma pessoa, eu, tipo imagina, eu tenho empatia pelas coisas Mas eu sou muito, a minha empatia vai vem, imagina, uh, há um tsunami no Jerez Nem sei como é que é possível, eu, tipo imagina um daqueles lagos fica maluco e mata tipo três pessoas sim, <risos> a é Eu fico, naquele, naqueles dez segundos iniciais eu fico, ah é triste, é, logo, é vida, logo a seguir é vida, caguei Vou fazer sim, um humor é sobre isso. isso, como é que é, é possível haver um tsunami no Jerez Percebes? mas naqueles 10 segundos eu fui super tipo ah, é uma merda, há pessoas a sofrer aquela pessoa morreu, triste a seguir é puta da vida, mano uh, vou então partilhar contigo uma história em que eu senti isso -se na pele e aí eu devia saber, eu e esta pessoa estamos muito distantes da maneira como vemos hoje eu estou a fazer disto um muro das lamentações quase, é, vai ser o título do podcast é um muro das lamentações, lamentações. É um bom, é um, <risos> sem dúvida que é um bom isto uh, vou uh, ter que pedir desculpa à minha amiga Ju porque ela deixou de ver o podcast quando tu fizeste isto, o Muro das Lamentações, na ótica dela. Olha, ela disse mal-te entre aspas. E eu, tipo, não, tu não percebeste que ela estava ali a fazer. Enfim. O Muro das Lamentações, o que eu faço disto, socaste, tipo, não diário. Fiz, Não, foi, foi naquele em que falaste mais de relações e falaste bem. Lembras-te foi aquele. Em que... peço desculpa a todos. Não peças desculpa, porque ela. Foram irónicas. <risos> Não, pense... não, porque ela é que faz a interpretação errada quanto a mim. Eu acho que foi ótimo a tua prestação aí. E, aliás, esse episódio teve muitos likes, por exemplo. É importante, as pessoas sentiram-se, porque nessa altura nem tínhamos o botão de like nem nada, as pessoas sentiram-se Agora já temos. Like. Tínhamos... Olha, like yeah. já está no fim esta merda. <risos> <risos> é um Pedrito tipo, a ver a bater uma. <risos> a ver a por na E pronto. Eu estava a dizer. Ah em que eu estava a falar com uma pessoa que estava no estrangeiro. Sim. Ok. E ela estava a jantar fora numa esplanada. Enquanto ela está na esplanada, há uma sujeita que vem a, vem de uma esquina a fugir de um gajo, ok, Oi. que a espanca ali. Desculpa. Ela agride Ele ele ele ele dá-lhe dois choques e ela cai ao chão. Espanca é um não. Ela grideu. Ele dá-lhe dois choques e ela fica ali estatelada no chão. Passar tipo 30 segundos. Aparece um gajo num carro e ela entra dentro do carro e o homem entra com ela. Pá, uma cena sinistra. Aquilo que me foi descrito pela pessoa que estava a 3 mil quilómetros de mim. Ok. Mas tipo, e se estavam a gravar um filme? Não estava, não estava. Pronto, dá a história. Ok. E a, e a pessoa estava muito abalada com aquilo que tinha presenciado aquilo. Era mulher e feminista. Tipo, ver uma mulher a ser agredida é uma coisa muito violenta para ela. Claro, okay. claro eu compreendo. E eu preocupei-me com ela. tá ok, estás bem, estás fixe, não sei o é Estou preocupado contigo. Obviamente que ela não estava bem, mas continuei a falar. Só que, tipo, o meu problema foi esse distanciamento, essa falta de empatia. Porque ela depois, diz-me, uh, começa a ficar irritada comigo, porque eu não estou mega preocupado com a mulher. E eu, tipo, pá... A minha preocupação neste caso é contigo e se tu estás bem Porque aquela mulher, infelizmente Há milhões delas assim no globo Basta eu ir à internet e vou descobrir uma mulher Que está neste momento numa situação pior do que ela Ok? O que esteve ontem, o que esteve há uma hora O facto de teres presenciado isso não muda nada Em relação à empatia que eu tenho por aquela mulher Só muda pelo que eu tenho por ti E, e para ela aquilo não faz sentido nenhum foi um, foi um escândalo Exato Percebes? Porque para mim aquela mulher É um caso horrível mas é igual a tantos outros que eu vejo. Ela para mim não tem cara, não tem nome, tem uma história da boca de uma pessoa que está do outro lado do telemóvel. E eu estou preocupado com aquela pessoa, porque aquela pessoa é que eu conheço. Não. Estou a perceber. E foi um conflito enorme. Se é por acaso é uma boa coisa que descreve que muito bem a minha vida. E as, as, as, as relações que eu tenho com as pessoas. E, e não é ser uma besta, porque eu, de facto é um... Ainda hoje se vir as Torres Gêmeas e o pessoal mandar-te as Torres Gêmeas dá-me aquele, dá aquele né, quente na barriga a ver aquilo que é triste, estás a ver? Sim. Não, mas não, não é isso, eu não vi aquilo, estava em Gondomar. Sim, não, viveste, não. Era um corneto. Mas viveste, mas Era puto, estava tudo cagado, com a camiseta. Não, não vi aquilo de longe, mas tipo, mas eu estou a dizer aquilo. Eu... estão a morrer ali. Sim, dentro. mas é isso sim. que eu estou a dizer, a eu, eu, tipo, eu tenho empatia por eu, ainda hoje vejo aquilo e fico, eu fico ah, isto é, fico pesado, sinto-me pesado. Sim. Mas de passado, uns, uns segundos fico tipo. Mano. Não sei porque, começa a ouvir o R. Kelly I believe I can fly fully. <risos> Não, mas é verdade, mas eu acho que isso desculpa, não, eu acho, humor, isto não, é, assim. não é humor, eu acho, que, eu acho que isto não é humor Eu acho que isto é um mecanismo de defesa Eu nem vou usar a palavra humor aqui porque acho que humor é muito... É o teu é, eu tenho medo, eu tenho receio da morte Não, amor, não é o meu receio é da morte de É, é uma, a situação. minha maneira de lidar com as dores Com a dor profunda que eu tenho mas com é as humor. coisas também é? Sim, obviamente, mas sim, mas humor, vamos deixar humor, o humor meio. para stand-up e coisas assim. Eu estou a falar tipo a okay. forma como eu okay. lido com as coisas. Mas é um mecanismo de defesa que vem só a forma do humor, aceitas assim? Sim. Okay. Porque imagina, tu, se... bro, imagi... pensa na, na pior coisa que tu passaste na tua vida. O pior momento em que tu passaste na tua vida. Estou okay. a passar no muito mal, não sei se é o pior, mas estou a pensar no muito mal. Agora tu consegues ver isso e achares um bocado de graça em alguma coisa que aconteceu? Neste... Eu já comecei... neste... eu não. A não vou, não vou, não vou. Neste momento <risos> não consigo, neste momento não consigo, mas há momentos em que sim, yeah. porque é a minha forma. Eu... Porque eu percebo o que estás a dizer. Eu tenho um mecanismo de defesa que é começar, por exemplo, a fazer humor sobre todas as minhas desgraças. Porra, faço isso, tão ter a ridicularizar a, coisa. a minha Exato. vida completamente. Algumas pessoas já assistiram. É viste aquele feitiço? Qual o melhor feitiço do Harry Potter? Ridiculous. Ridiculous, olha. E ainda feito isso, é verdade. Pegas exatamente. uma coisa que te atormenta, tipo, se exatamente, e exatamente. De, de mulher, da avó. Uhum. E é exatamente isso que eu faço. E é exatamente isso que coisas... eu acho que o humor faz, na realidade. É. Não precisa é quando eu vejo pessoal agora, já tá... Mas quando eu vejo claro, pessoal a mas... um... criticar, mano, o pessoal que faz humor negro com as coisas, a ver? Sobretudo quem passa pelas coisas, uhum. eu acho que, tipo, bro, tipo és bro, é privilegiado. Ou então é só estúpida e estás na net. O que também né, dá a voz, estupidez, tem muita voz na internet. Olha e eu... Que acabamos como começamos, porque a internet é estúpida, as pessoas internet. na internet são estúpidas e nós somos duas pessoas na internet aqui a ser estúpidas para vocês. Exatamente. Palavra, dá assim imagina, se tivesses que fechar este episódio com uma música, qual seria? Pá, tu gostas muito da bandas sonoras assim de chofre, mas eu não tenho... Tem que ser logo, já. tem que ser logo. Não consigo. Some 41, places. Pronto. <risos> <Cato>. <risos> o oceano pacífico comportes <risos> fiquei com qualquer frase fica para não essa é tua esta fica para ti <risos> achas que falei demasiado não acho, não não foi eu gostei muito do podcast. gostei muito foi giro I was gonna clean my room gotta... ah. imagina imaginei isto imaginei para tu limpares o teu quarto uh -huh. é melhor estares todo chapado be ou belgo be para mim é melhor estar todo chapado todo chapado yeah. e para mim é melhor estar bêbado. É. Yeah. eu fico fico mesmo meticuloso quando estou chapado Aliás, fazia fazer notícia em Coimbra yeah. eu aproveito para fazer imensa coisa quando estou chapado que normalmente não me lembro de fazer ou é chato de fazer limpar a, limpar a casa quando quando vivia sozinho uh, que mais limpar sapatilhas, que é coisa que eu faço raramente eu faço Alongo, todas as semanas é, isso. É, é, é. alongar profundamente para aquele alongamento é. em que, que vais mesmo à raiz um yoga mesmo agressivo, faço também agora não me estou a lembrar de mais exemplos mas sabes, sabes, qual é, sabes que a cena que eu tenho mais saudades de fazer hum. quando fumava, que agora sim. não faço quer dizer faço, mas é toda a experiência sim, hein? Sim, sim, sim. é diferente é sentar-me em casa a ver a cena mais random possível no YouTube, estás a ver? Sim. Nos meus bons dias de smoker, eu Vias via duas gris. moscas a pinar e grisava-me porque achava piada. No final já havia duas eu moscas é? a pinar e achava e começava a chorar porque como ia deixá la eventualmente, <risos> estás a ver? Podia estar a abusar, da a abusar. Da já começava a entrar em pressão. Não, eu, tinha, eu tinha não eu, eu por acaso só fico fascinado com essas coisas e a reparar-nos detalhes todos, mas para me grisar quando fumo é quando estou com o pessoal. Yeah. É, é em socialização Também hum. acontece com o álcool muitas vezes ah, Mas fumar em socialização mas, mas fumar é completamente é assim. diferente Exato. Do que fumar sozinho É uma cena memorada okay, É toda uma experiência diferente É a mesma coisa que beber sozinho em casa Sabe o que isto é? É um episódio do Patreon Isto é um episódio é. do Patreon?